Bora pra análise sem spoilers do filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos, já dê um like aqui no vídeo, então bora que te bora. E lembrando que vocês podem ser membros do canal também e ter acesso a benefícios exclusivos aqui no Bulldog Nerd. Se inscrevam em todas as nossas redes, a gente tem Discord, a gente tem Twitter, tem um tweet, tem de tudo galera, então aqui a gente vai deixar aqui na descrição esse vídeo todas as nossas redes. Bom, bora então comentar sobre o segundo filme aqui do Doutor Estranho, né? É, o primeiro filme do Doutor Estranho, ele era mais um filme de origem, ele contando como tudo começou na história do Doutor Estranho. E aqui é nesse segundo já é uma aventura específica que se concentra ali na parte que o Doutor Estranho, ele é um mago super importante pra manter a integridade do multiverso. É, e exatamente sobre o multiverso que esse novo filme e essa nova fase da Marvel vai concentrar a atenção, porque até o Doutor Estranho agora vai precisar viajar pelos multiversos para defender o nosso mundo ali De uma ameaça que justamente É uma ameaça ao nosso mundo e viaja Pelos multiversos, né? E o fato da Marvel agora tá trabalhando essa Questão, todo esse conceito de multiverso Acaba trazendo assim inúmeras as possibilidades para todo mundo trabalhar assim, inúmeras maneiras, os diversos personagens de todo o universo cinematográfico da Marvel É, algo que a gente já via bastante nas HQs mas o interessante agora é que pelo que a gente tá vendo nesse filme, algumas questões que acontecem em determinado multiverso não necessariamente afetam outro multiverso, então isso dá uma liberdade maior até pro diretor trabalhar aqui né? e, Inclusive o Sam Raimi, que é o diretor aqui desse filme, a gente conhece ele ali de suspense, terror ele consegue fazer a versão dele do toda estranha aqui. É muito doido, né? Porque a gente tá acostumado com Marvel ali, tudo muito colorido, muito alegre, cheio de piadinha, e de repente a gente tem a mão ali, a gente sente a identidade do Sam Raimi mesmo aqui, a gente tem um pouco ali de uma noite alucinante, tem de Hassami para o Inferno, várias referências de filme de terror, que é algo que normalmente a gente não esperava aqui, e eu adorei, velho. Nesse filme aqui dá pra ver um terceiro ato de terror, dá pra ver jump scares algo assim, impensável pra Marvel, se não fosse essa questão toda do conceito do multiverso, e o que eu acho legal é justamente, assim, não tem eliminação limites pra criatividade, né? Cada diretor, a partir de agora, nessa nova fase, pode inventar o que quiser aqui dentro desse multiverso. Inclusive as possibilidades de fanservice dentro desse conceito de multiverso, agora são infinitas, né? A gente agora, eu quero mais fanservice aí pra frente, quero muita referência de várias obras diferentes de HQs da Marvel aqui e eu acho que falar mais do que seria spoiler, então não vou comentar o que, que aparece, o que, que não aparece, mas esperem a partir de agora muitos fanservices dentro desse conceito de multiverso. E nesse esse segundo filme aqui do Doutor Estranho, a direção em si do Sam Raimi acabou puxando alguns personagens para um lado bem dark. É, alguns personagens que aparecem aqui, eles mexem bastante com a história, mexem bastante com a gente que tá assistindo também. Então eu fico muito curioso pra ver, a partir de agora, quais personagens que vão aparecendo e que vão mexendo na história e mudando os rumos da, da narrativa aqui. Pra quem não nos segue ainda no Twitter, se inscrevam lá, porque a gente sempre coloca notícias, dicas lá. E uma das dicas é antes de assistir esse Doutor Estranho 2, a gente recomendou algumas obras da Marvel, então a gente recomendou o primeiro Doutor Estranho, Wandavision, o Warif, Loki, várias outras Ali que são importantes, assim Pra acompanhar esse Doutor Estranho 2 É um pouquinho de cada uma dessas obras que a Gabi Comentou, tem importância e algum Elemento aparece aqui nesse filme Não é obrigatório ter assistido nada disso Porque o filme ele é auto-explicativo A gente entende ele mesmo sem ter essas referências Mas quem assistiu essas obras Provavelmente vai aproveitar mais, vai pegar Muito mais camadas de referências e a experiência Vai ser muito mais legal. Agora um personagem o personagem que eu achei um pouquinho decepcionante aqui no filme é o Wong. Ele é um mago supremo, só que assim, ele não faz nada de muito relevante assim pra história. Então eu me decepcionei um pouquinho com a participação dele aqui no filme. É, outra personagem que ela é importante pra narrativa, que é a América Chaves, que ela aparece aqui... É o primeiro live action que ela aparece, né? Ela acabou sendo subaproveitada em algum momento ali do filme. Ela acaba se perdendo, sumindo ali no meio dos outros personagens. Acho que a história poderia ter explorado um pouco mais essa personagem que é bem interessante. A Christine e o Doutor Estranho, eu amo eles juntos, mas assim, lembrando aqui que a gente tá com barreiras sendo quebradas de diversas realidades então tá tudo se misturando, né? Agora uma coisa que a gente tem que comentar aqui é que a motivação do vilão do filme é algo não muito diferente de uma produção da Marvel anterior, que eu não vou dizer qual é que a gente já viu, então não é uma motivação nova, talvez nesse aspecto a história não tenha avançado muito, né? É, acabou que não evoluiu muito, então acabou sendo repetitivo, mas do mesmo, assim Agora de atuações, a gente tem que comentar aqui o show, o espetáculo de atuação que a gente tem tanto da Elisa Beth Olsen, que tá totalmente absurdo aqui nesse filme, como o do Benedict Cumberbatch, que eu adoro esse ator também. Os dois estão muito bem, né? O CGI domina completamente esse filme aqui, assim, como o primeiro. E a sensação que a gente tem, de fato, assim, a gente assistiu em 3D, era que a gente tava viajando por diversas realidades naquele CGI muito louco. Aqui tá até um comentário interessante de fazer. A gente sempre fica na dúvida de indicar um filme se vale ou não a pena assistir em 3D. Nesse aqui, eu acho que os efeitos especiais estão muito bem explorados. Então, a experiência de assistir em 3D, pra mim, vale a pena nesse filme a qualidade, assim, da animação gráfica tá incrível, alto nível total. E a gente falar aqui também da edição e da montagem, porque é uma história que mexe muito com multiversos, histórias acontecendo paralelamente de dimensões narrativas diferentes, e a montagem e a edição deixou isso bem explicado, fica bem claro pra quem tá assistindo, tinha é muita gente com essa dúvida, eu achei bem tranquilo, então nesse aspecto eu acho que o filme foi bem trabalhado também. É, mesmo até pra quem não conhece muito sobre o conceito de multiverso, tá tudo muito bem explicado. E o filme tem duas cenas pós-créditos, então fiquem até o final para não perder nada. Bom, então fica aqui a nossa dica do filme, que é um ótimo filme dessa nova fase da Marvel aqui, com uma história bem interessante, bastante ação, com a direção do Sam Raimi a gente tem elementos de terror que eu acho que combinaram muito bem aqui para esse filme, tem lá seus probleminhas, mas é uma experiência que eu gostei demais de assistir, então a nossa nota para o filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura é 4. Lembrando que as nossas notas vão de 1 um a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação então se tu concorda, não concorda